Uhum. É. Nós vamos aonde? na Avenida Major Elias Mó, Paulo estão no... Ah, eu sei lá. Então, na Avenida onde? Major é. Elias Mó, nós tínhamos duas casas. Né? Agora minha filha mora lá. Eu conheço a Avenida, tem a escola, né? Eu estou hoje muito Não, feliz. É. A dona Dolores e o José Serafim. Eu vou.. Nós vamos até da casa da sua Laura. Aqui eu vou direto. Não, não, tu vai na casa da minha filha. Vamos pegar a avenida aqui. Avenida Presidente. É, a aqui é rua não. São Paulo, estão saindo para é, a Avenida Brasil. Avenida Brasil. Sr. Serafim. Vamos, Aí, ó. Itaú. Ó. Na esquina. Aí agora. Vamos pegar a Avenida Brasil. O senhor lembra disso aqui tudo no chão, hein? É. Na terra? Então, rapaz. Aí nós vamos quebrar o braço direito. Eu fui seis, não. Só vocês vieram pra cá. Direito. Aí, ó. É, Hoje já é. tem até, até banco aqui. Isso, a gente vê que era só poeira, buraco, pasto. Poeira. É. Antigantial. Um Agora nós vamos ter que pegar o vermelho Brasil, nós deixar ela lá na casa da Fia, e volta e vai lá. Aí nós vamos lá tranquilo. Ô doutor Lourdes, por que que você não vai com a gente lá? Mãe, eu estou marcando de sábado para ir na casa da minha filha, não fui. Uai, mas hoje não é sábado? Eu não, sábado mas é... então sábado ficou a sexta, ficou é. sábado, domingo, segunda, terça. Foi ir hoje, É outro dia. Parecia um problema, depois parecia outro. Não dava certo. Essa filha, como é que ela se chama o no nome dela? Raquel. Raquel. Vamos chamar é a torre que ia pro o céu, seu... Serafim. A torre do Abel? É. Só para quem, <risos> e quem... Pra que perguntar para quem não lembra? É. E, e quem matou Caim? Abel. Diz que Abel matou, mas eu não vi nada. Não, né? foi Caim <risos> ca... que matou Abel. Epa. É. Eles falam assim para confundir a cabeça da pessoa. <risos> é, pastor. mulher <risos> é de Jacó, Raquel. É. É, que... e o choro, e a lágrima dele, o sangue deixa pra nós deles Deus, né? É, depois nós temos que vir pegar essa avenida aqui e vai embora. É, vamos, é, vamos lá. Vamos pra roça. Vamos pra roça. É. E vamos lá, morar na roça, né? É, e Eu chaca. gostaria de ir numa Regina, mas só que hoje não é a minha vontade. É. é nós estamos calma. aqui hoje, dia 13 de setembro. 13 de setembro. 2022, olha que movimento tem essa avenida, Ademar de Barros essa daqui. É, essa aqui é a Ademar de Barros. Nós Nossa, vamos... quantos anos foi tô... lá, hein? Nós estamos na Avenida Brasil e vamos continuar na Avenida Brasil. Isso. É uma avenida infância. Aqui então. é lá, é. é. Aqui é Ademar de Barros. Ademar de Barros. É, aí nós vamos pegar, aí nós vamos pegar a major Elias Mota, lá Mas só que tem mercado lá, como é que tá? Ah, sim, né? Ah, sim. É. A demais de barro. Aqui é, você... de de de de é a tema... aqui, Avenida Brasil tem a. Ah. Pois é, não vem de noite não, que eu não vou ficar é, aqui. Aqui. Tarde, aqui é a escola do Golsway, é ah, é é? que o Belgioso? É, aqui tem é lado do menino estudou, minha filha. É, é, da é fábrica. Meus meninos, meus netos, nós acabamos de criar dois. Casaram, graças a Deus. Aqui reto. Pra é, tá vi... lá da árvores, é. ó é. Aí não. tem um ali pra lá das árvores Aí vira as na É o sinaler de viadera É raro se mercado... A semana que eu não passo O mercado é isso aí, o evento Bonas Olha a semana que eu não passo aqui Aqui eu, eu ah. entra direito o vermelho, é, a cor espera a mão e o É bem longe O império das carnes, não, é isso aqui é eu longe quando o seu Serafim andar de bicicleta aqui. <risos> é bicicleta. Eu andei muito, graças a Deus. We, é, o senhor está vivo também, né? Era claro. Era, era... Como é que era? Esqueci, né? Era... Bonarque. Não. O Pedro. A bicicleta dele? É. Ai, ai, a, a primeira tinha 50 peças de cada peça <risos> de uma bicicleta. Mas era gostoso, pastor. É. Eu comprei uns pedaços e fazia. É, uma é bicicleta. Vamos virar aqui, que a é a Elias Mota. Desculpa você de novo. Mas derrubar ela, é. deixar na casa da Raquel. Sei lá que você é bobo. Ainda <risos> vamos... Ainda vamos, e vamos em direção a Claraval depois, né? É, depois nós vamos... para pe... trás? É. Aí, ó. Pega... Esse. Esse. Esse. Esse mais... é. é Bom, bom. Hoje tem a entrada da fase. Aqui, perto desse carro, aqui nós podemos parar. Ele já parar, foi lá, velho. Tá não, aqui, esse aqui é meu gel. Esse aqui? Olha lá. Tem um senhor aqui perdido, querendo morar daqui, você conhece? Oi? Tem um senhor aqui perdido. Ah, oi. Vai lá, vai lá, vai lá receber o homem lá. Eu sou sem sou, terra. Sou, sou. Como é que tá? É. Vou só entregar a peça mulher aqui, que tá, eu tenho que entregar pra tá ela. vai embora, vai deixar essa mulher aí, você conhece você, ela. Você conhece essa senhora aí? Dá um abraço nela aqui, ó. <risos> Olha, nós esse, já estamos esse, embora. Esse é meu gerro. Como é que tá? Tudo e bem. O, pai, dá... é. o pai da é. o pai é. da que Falou. Ronaldo. Ó, oh, Ronaldo, vem prazer. É pastor, vem. É. Vem. Eu É. Tá. Então vamos lá no Solauro contar a história. Depois você vai ver a história que nós contamos sabe, lá e a dele já. Aqui? Sou Zé, Zé Sarafim. Amém. Ah, nós estamos tá registrando tudo aqui, deixar. ó. O oh. que você está fazendo com essa bomba suja de preto aí? O que, que é isso aí? É tipo para casa. Eu sei que faz? É, a gente faz. Coisa boa. É, boa demais. Ó, oh, essa senhora está precisando de um serviço. Quem sabe se arranja um serviço para ela aí? É de Deus, né? É de Deus, né? Amém. Amém. Adoro. Adoro. Bom, agora, agora, nós podemos agora. virar na frente, né? É? Podemos virar. Eu, senão... Nós podemos subir lá na igreja, vamos fazer melhor, né Sous Zé Nós estamos aqui na. É, passar é ali, em frente, a igreja igreja. ali. É, em frente à igreja ali. Ah. É, passa em frente à igreja que lá nós vamos Vamos mostrar o caminho para o senhor lá hoje. Ah! Hum. Elias Lorde. bota, vamos, vamos passar. Hoje tá, eu vou encher o saco dele. Como é que pode se opera e não falar mais para os irmãos? É. Aqui é a igreja da quadrangular. Pastor é. Nilson Quadros é. Eu teve uma casa aqui Você já teve aqui casa é. eu comprei isso aqui Era agora é. sim Agora eu posso subir aqui Aqui. Vai sair lá da igreja lá. Passar, Vai né? sim vai. Vai? vai Aí eu vou direto Quero só passar para filmar Pra filmar a igreja a frente, é, frente da igreja Brasilândia É, nós estamos tá chegando é, na igreja é. Brasilândia ela está ali na frente. Lá no fim, ah. lá. Terezito Basilante, pastor Barcelúfo. Pastor. Construtor. Eita, aquele trabalhou, hein? Aquele homem deu sangue no labirinto. Na, na, na, na o igreja. De Para a obra do ah, Senhor, é. né? É, eu vou. Aqui, olha. Essa rua aqui, como é que chama essa aqui? Pastor, eu sei que aqui é, é a rua Cuiabá. Cuiabá. Se, se, se é assim ou assim. Olha o tempo. É, Eu é. conheci isso aqui aí, ó. quando era só aquele templozinho tem no Esses meio quatro terrenos aí e mais é. esse outro no fundo. Aí, ó. Gente, que coisa boa, hein? É. E a porta de entrada? Tem? Aí a porta de entrada lá, né? É uma porção de porta pro pessoal ah, não reclamar, reclamada. Muito... É. é muita porta para muita gente. Para muita Nós vamos para frente aqui e sai, é. né? É, lá, é lá. aqui, aqui, aqui. também tá aí ó então, vamos é, passar aqui na frente essa é a igreja do pastor Vicente Vicente agora aí é. ó coisa é. boa Nossa. era um lugar tão é. simples aqui né É. Um... Eu vou até Eu não... virar aqui de novo é, não, pastor aí... Vicente não vou não vou lá não não, aqui, não espero vou virar aqui para tirar outra imagem e depois nós vamos embora para lá ah é é uma imagem diferente agora, ó. Nós estamos aqui, podemos virar para lá. Se esse moço não achar ruim, a né? gente passar em cima desse. Não, não passa não. Ah, não vai passar não. Bom? Olha ah lá, ó. É. A igreja aqui, ó. Aí, coisa por. nada do pai. É. Deus seja louvado. É, amém. Um trabalho do pastor Bolsonufo e os companheiros dele aqui estão tá comigo, o José Sera, Serafim. Isso. É, um amigo que acompanhou nas visitas, né pastor? Amém. E então, vamos em direção à casa do nosso irmão. Olha lá, o Sibino. Aqui, aqui é o lugar que ele põe a caminhonete. Né? Aquela veraneia, né? É. Ali na frente a gente sai na Avenida Presidente Vargas. Sai, sai também. Sai também, na... mas aqui nós vamos sair lá na, ali na frente, para a gente aproveitar e filmar mais aí, ó. A igreja. É uma rua outra rua, né? Daqui sai na rua. Pastor Vicente, Deus abençoe e é, é. continue firme desse trabalho que é um trabalho de folha maravilhoso. maravilhoso. O Evangelho do Senhor Jesus. Muito bom. Direção lá A igreja, a casa do nosso irmão Avenida Presidente a, a, a, a Avenida Ademar de, de Barro de Governador Ele é. tem um outro nome Acho que é Pereira de Barro Ademar é de Barro Pereira Não sei o que Aqui é bem Dona Grande Tempo Parro Aí, ó. Tá mudando. Tá mudando. Se Deus abençoar, cuidar. Só pra comer amanhã. Se Deus fizer. Oh, então o vento tá é, o vento fresco. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Aí, ó. Essa é a rotatória, então. E Vai volta embora, pra frente. Gente, que coisa boa Ademar de Barros É, de agora vamos seguindo Pro lado do o, Cemitério, né? o cemitério. Eu, Por que você não falou Hospital do Coração ah, Depois do Hospital do Coração Que é o cemitério ah, é. Você já está querendo Levar pro cemitério ah, aí, aí. O Santo Agostinho aqui Vamos lá. Vamos lá, Muito carro. O povo esse negócio desse, do combustível Isso, barato. É é, esse é um bom sintoma. É. A economia tá boa. Ah, o pessoal está saindo, trabalhando, passeando. É. Você sabe o que acontece? As pessoas falam assim: que nós estamos numa época ruim. Muitas vezes clamam, mas não busca nada. Né? Quem trabalha é. tem oportunidade, é. serviço. Trabalha, Deus ajuda. Deus né? ajuda. O é. trabalho tem uma. E nós já temos caixa federal aqui. Aí, ó. Paga caixa federal, é, é... Banco. Banco. Tá tudo organizando, organizado. É. Se, eu, se eu ver uma coisa aqui na cidade, os prédios não não Estão tudo demolindo e construindo de novo. Construindo. É, tá faltando Mul... mão de obra, né? É, por isso que eu tô registrando essas histórias dessa faltando cidade. mão de obra. Olha, hoje não trabalha quem não quer. É Quanta isso? construção nova é. que está surgindo. Olha que eu lembro disso aqui, era. É. Era uma, uma construção aqui, outra ali. Hoje está lotado. Aqui era a chácara do Gozulém. Gozolém. antigamente. É. Ela existe aí um pedaço é. dela aí, ó. Santa Helena tem de tudo. A, fazenda, a casa dele mesmo era aqui, ó. Aqui, né? Era. Aqui do Bonaventura, Cariolata, a chácara dele, a dona. a filha. faleceu pouco tempo, com 96 anos. 96? É. Acompanhou a francesa. a francesa Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth. É. é. é essa, essa mulher deixou história, né? 70 anos de. de mandato? É, né? Rainha, comida dos brancos, né? É Recebeu muita gente. O outro lado tá ainda a descoberto. Eu estou filmando aqui porque é para a gente ver que a franca tá crescendo. Como cresce? Eu estou filmando. Estou vendo. Então, Tô pena história. Seu passou aqui de bicicleta, tenho certeza. É. Você teve que ziper. Mas logo, logo chegou o asfalto aqui, isso aí foi na época do. Eu... É, essa comida aqui foi, foi muito... Bom, isso. projetou logo e é. foi... Crescendo. Fomentando, fomentando o asfalto. Aí o povo animou. É. Aqui para baixo é o, o Palma, né? Lá embaixo. Já tem aqui. Palma. aqui tem uma, uma creche. Se eu de, quiser descer aqui, né? Desse, Pode. Desça aqui. É. Em vez de nós ir lá, fazer entrar aqui e vai embora. Chega nós pega a de esquerda, lá na frente, pega a rodovia que vai para é. Claraval. O, trem, o trem do Neves. É o Tranquedo Neves, a rodovia. É. Pode ir na frente. Vai na né? esse, esse aqui o senhor conhece igual a palma da mão do senhor? Ah, esse aqui eu vou te contar. O senhor conheceu o pastor. Aí, naquela lama, não pastor Juvenal? Não, aquele moro aí nem. Pastor. É. Meu amigo. É, ele é muito caro. Engenheiro legal. da igreja é, boa. É, nós também. trabalhamos juntos, sabe? Antes dele formar, ele é engenheiro, né? É. Nome um grande muito, homem, grande, homem de Deus aquele lá. Lutador. É fazer é bem berço, um né? A faz... família dele toda, é, né? Fazer uma igreja daquela também. É... Eu me lembro quando eles estavam reunidos no salão. Eu fui lá no salão, depois ele me chamou, eu fui algumas vezes lá. Vendendo pamonha. a pamonha e, é. e desafiando as pessoas na construção. É. Hoje tem um grande tempo. Tem então, um irmão Jardim. dele que de, não de, de fiz nada de estudar. Né? Até, hoje, <coughs> até hoje já trabalham, na vão mais. Né? Irmão dele. É, irmão dele. É. Nós trabalhamos juntos. Ali na frente é a rodovia. Isso é, é. aqui é o Jardim Éder, né? É Jardim do Éder. Do Éder. Ficou bom isso aqui também, né? Ficou. A ah, Franca ficou... Essa topografia é. O irmão, é plana e ajuda o, muito, né? O irmão Naô é um ladrinho. Morou muitos anos aqui perto do irmão Antônio Domingo. Aquele diabo, aquele moreninho, sabe? Sim. O pretinho. É. O colega de pescado, ele dia pescar muito, mas o Antônio... O pastor Oswaldo era bom de pescar, né? É, de... é, aquele lá vou contar, aquele ah, lá vou mais em ele. Ele recorda umas é, façanhas é. de pescaria. Mas ele... é, Serafim, ah, como é que é? Vamos no meu rancho lá, no meu pesqueiro lá, tem um pesqueiro lá no Sapucaí. Só ficar... Aqui é Santa Mônica, né? Santa Mônica. É, é pra lá, o Loite é. Amigo A escola Monteiro Lobato, aqui tem o cimento, vou deixar o pessoal passar. Tirando um documento pressa Do lado de cá, Santa Mônica. Santa Mônica tem um Santa suor... Santa Mônica é essa bula aqui. É. Tá com 104 anos, 105 anos. O povo sai de Franca, ali vem, vem a baticina, esse posto aqui. Ah, a violina aqui é aqui mais barata. tem barato. um e lá é outro, porque aqui que parte da é. parte rural, não sei como é que é lá, né? É. Mais barato, né? É. Então, a metalurgia, a metalurgia. Aí, a gasolina R$ 4,53, é. o etanol 2,93. 2,93. Gasolina 4,53. É. Eu tô com o banco cheiro, não vou parar. É. Aqui é a é... rodovia Tragredo Neves. Vai até Claraval. Claraval. Claro, claro. E segue, acho que é Ibiracido, com o mesmo nome. Volto. Vez em conta, esses caras que gostam de correr demais, assim, passa o limite na volta lá na descida. É. Ô irmão. cima dar uns tombos lá, O senhor cara. passou nessa rodovia de terra ainda? Ah, Olha. sim. É? Eu que sou bem mais novo, eu já passei nela aqui de terra. A minha pia, aqui nesse arralito aqui, o casamento dela, a festa foi aqui em Fez... Uma festa para ela, nossa, mas sobrou muita coisa. Chamou o povo da igreja, mas o que aconteceu é três festas num dia só, três casamentos num dia só, quando sabia quando é que ia. É. Aqui foi no.. Tem um salão grande ali em cima, né? É, aqui é o, é. Rec... É o, é o rec... recanto da fortuna, parece, né? É. E aqui é o. o, o... Centro médico, eles barragam lá. Exemplo, é, do que centro que Médio. Lá. Lugar muito É, tem muita história pra contar dessa Franca dela, né? Essa estrada. Aqui, saída do Biraci, é, o aeroporto. Sai muito desse lugar, sair pra pescar. Porque pescador não tem. É igual a sem terra, né? É. <risos> tem um ruim pra eles Arranjou ah, o um carrinho lá aí. Olha, O irmão tá lá está lá naquela No altinho Aquela lá chata, é. É. Ei, mano, eu estou chegando aí, viu? Olha o quanto de espaço vazio tem nessa franca ainda pra construir Que, possa, que é. pode construir, né? É. Aqui só chácara do outro lado que coisa tem, Uh, o oh, irmão yeah. e congrega com o ron lá, o Silvio lá. Ele é dono do barracão grande aqui. Aluga direto, mas ele brinca demais comigo. Muito legal. O barracão dele aí precisa de ver de coisa cheia. Aquele okay. de eucalipto, é. que é aquelas colunas grandes de... É, 12 mil por mês, por cada. Aqui, ó. Cada ah, é. casal lá. É. Muito bonito. Eu já tive aqui em festa. Já? É. Ele é lá da igreja, então? É. O colonial aqui, lá, é, lá da igreja? É, ele é. Ele é aqui da costume. é o vestido com costume. Aham. Muito seguro, assim, o jeito de trabalhar, né? É. O caminhão dele, ele perdeu. Eu já tive aqui. Os caras Muito roubavam bonito. dele, né? Mas é. ele tinha seguro. Não, deixa! Deus, Deus, Deus, Deus, tirou, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus me dá de novo. É. E não perdeu, não. Foi bom. Ah, lá, lá, naquele caminhão do nós... É. Aqui, tem uma visão bonita, né, da... Porque é alto, tá? Da colina, né? depois desce para Claraval e vai até lá no Estreito, né, só descendo, a usina de Estreito. É. E logo é. A, na frente é Ibiraci. Ficaram um próximo, né. Isso aqui é a estrada do Claraval. Claraval, depois segue para Ibiraci. Ó, Ibiraci vai Ibiraci, assim. tem que ir estrada de chão e tem que ir estrada de asfalto tem também. Tem estrada de asfalto. É lá naquela entrada que tem, ainda vai entrar ver se a gente o, o, tá vindo o carro aqui, mas eu vou dar sinal aqui, ele vai, um me, ele, vai, ele vai me permitir. Aí ó, nós vamos entrar aqui, viu? eu tô, tô percebendo que tem condições, nós entrando aqui, olha. Aí ó, embora. Vila Monte Verde, é, mas a Vila Monte Verde tá seca agora né, e É amarela. Pra dar uma chuvinha que o um verde aparece, né? Ixi! Aí fica muito bonito. Aqui, aqui, aqui, a vontade daqui, tudo terra boa, né? É. Ele não vai entrar. Tem, entrar, ele, entrar, ele tem entrar aqui, a gente entra ali, naquele. Entra a porteira aí, A, a, a ponteira, aqui. aqui. É. Aí. É, é aqui? É. Vou pegar nossa mão aí. É a entrada da chácara. É. Aí, eu não ia vir aqui sozinho, é. eu ia ficar bem perdido aqui. É? Também eu tenho Cicerone aqui. Meu cunhado teve uma chácara aqui embaixo, muito boa. Nós para pra aí é, comer galinha caipira com arroz. ou oh. É, eu vou te contar, era bom demais. Chegava aí, minha cunhada morreu cedo, tá? Mas era muito animado. Chegava e falava, Zé, vamos fazer um... Mata um frango ali, uma galinha pra nós fazer, eu digo, eu não passar vontade não, né? É. Aí? A, a casa, a, a, a, a chácara dele é essa aí, nós temos que ir lá na frente e vir uhum. colocando aquela é. sombra lá. E tem até sombra naquele carro, lá para nós puxar. Olha ah lá. É, vamos... Ó, estou buzinando aqui, aqui ele não pode buzinar, né? Estou <risos> é. acostumado. Aqui é a avenida, né? É. A chácara dele aí é grande, que é com mais de 5 mil metros. Será que tem enxada lá para trabalhar? É, depois. De, de a família mora tudo aí, né? Um bocado, né? É. é bom quando mora é. porque cuida, né? Guarda. Aí faz a e é lá embaixo, o que recuo. é aquilo lá? Aí, isso daí é, é chácara, tudo aí, aí some de um lado e outro, aqui para lá, né? Menos uma cidade, né? É. Olha o oh, cheiro daí, do... tá aí, Se o senhor não tivesse vindo comigo, eu não ia achar outro. Ah, não acho, mas não. Né? A gente tinha que perguntar muita gente. Pode pôr o carro lá naquela... Aqui é é, é, é aqui que é. Dele. Oh, é a senhora. Ela vai fazer uma visita pro seu sogro, já viu falar nele? Vai lá. Ela vai aproveitar aquela sombra, pagar. Mas você vai levar esse pão tudo pra gente comer lá? <risos> Nossa, aí ó! É. Aonde ia achar que a Pode pôr ali e nós entra a casa dele, vai sair aqui. É. Nessa porteira aqui de aproveitar a sombra aí para o carro não. Será que não quer abrir lá? E aí ah, eu, eu abre desço. essa porteira aí! Vamos ver se ele abre essa porteira. Abre sim. Ó! Oh. Não, eu tô querendo, eu, eu não vou descer. Você vai descer não? Não, eu, eu só vou conversar com ele, vamos ver se ele... que é mais fácil. Eu tenho o meu pastor aqui, viu? Não, não entrega oh. não! É perigoso você tra... entregar e eu não ir. Aí, ó. Oi, irmão. Eu tô bem acompanhado? Oi? Eu tô bem acompanhado? Ixi! Ixi! <risos> Aí, ó. Ele é o cara. Ei, ele é o cara. O cara de pau. Aí, ó. Aí, ó. Aí, irmão, Laura, aqui, ó. Aqui nós vamos tirar uma história bonita. Fala Aí, pra ele vir cá. Oi, irmão! Ah, ah. Olha lá, olha lá, olha lá ele! ele. Olha lá. Sai é. da moda, meu irmão! Quer que eu tire aquela lá, senhor? Eu não vou descer, mas aqui, aqui tá bom. Eu tô achando que lá fica melhor porque eu não vou descer e aí não fica mais fácil, não tem poeira. Por que poder. o senhor não vai descer? Ah, não vou descer porque meus ajudantes são fracos, viu? Não, eu <risos> sou forte. Você é forte. Então é o <risos> então, Irmão Laor. É. Deixa, deixa eu já tirar uma imagem dele aqui, irmão. Irmão, você tá bom? Por quê? Não, você tá de pode pijama, chorar, meu irmão. Onde é que o senhor tá? Eu tô bem. Vai... O Irmão tá Laor, Luizmente, tá bom? Pode ser eu estou aqui, eu, incavo, eu conversei com o nosso irmão e falou que sabia o endereço do senhor. E foi assim, então arrumar, lá, dar um, um susto nele. Amém. Não é coisa boa? Vem. Quer dar uma resinha no carro? O Natanel tá, tira a perua, põe aqui, põe no na garagem. Mas, Mas o senhor não pode dirigir hoje? Não, ele. Não, eu tiro. Ele tira. Mas ele sabe dirigir? Tem carteira? Não sabe não. Tem carteira? É, eu tô na do senhor Deixa eu latirar, pera, pera, pera, pera. É. Mas aqui, ô oh, oh, irmão. Não, não fica mais fácil rapiar ali na garagem. Não, pera aí. Ainda né? é. mais que soltar de cá, É. fica mais fácil. Tô feliz. Tá feliz? eu também. É. Eu <risos> estou lá na casa do seu pai. Hã? Lá na casa do seu pai. Já passou lá agora. Passou lá? É. Lá na igreja. Ah, já passou lá? É, passamos lá, falando se a igreja aqui era pequenininha, uns homens pequenininhos fizeram-se ficar grande. Passou grandes. Ronaldo... É? Olha, pode ser conversa aqui, para a chave. Está aqui, na minha mão. Esse homem é o homem da chave, viu? Ah. É o da chave? Oi, irmão. Vai lá, depois Vai estou com ele. Então tá, então tá. A famosa veraneia do nosso irmão aqui, já fez muita coisa boa, hein? É. Olha, irmão.